O mês de junho passou, muita coisa aconteceu e nesse vídeo eu estarei mostrando os melhores drops de faca em abertura de caixa da Valve desse último mês que passou até muito rápido. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Se vocês apoiam vídeos desse tipo, deixem um like, é um tipo de vídeo legal e informativo porque eu falo sobre as skins mais raras, dropadas, preço, paterno, enfim. É legal, deixa o like, tamo junto, valeu, bora! CSGO.net. Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus. CSGO.net, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus. O melhor site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Deposite por Pix, cartão de crédito, boleto, skins. E ao utilizar o meu cupom, esse mês você participa do sorteio de 5 carambits Doppler. Mês passado eu sorteei 5 M9s Doppler, vocês amaram. Naquela época foi o maior sorteio que eu já fiz e agora eu subi o nível 5 carambits Doppler. Utilizou o cupom, só preencher o formulário, link na descrição. Com inteligência e paciência, você consegue multiplicar as suas skins no Insane.gg. Para o primeiro depósito, utilize o cupom Cachorro 1337 e ganhe 100% de bônus. Você basicamente dobra o que você depositou. Para mais depósitos, cupom Dog 30% de bônus. Mês passado vocês gostaram do sorteio das 5m9 Doppler, né? Esse mês eu repito o sorteio para todos os usuários do cupom Cachorro 1337 ou cupom Dog aqui no Insane. Utilize um desses dois cupons, preencha o formulário que está na descrição e concorra a 5m9. Doppler, insane.gg Joga safe, mano. Link tá na descrição. a mas... não, Doppler, se não bastasse ser uma bayoneta Doppler, uma Phase 4, aparentemente, bom. E a Phase 4 é a famosa Fake Safira. Essa faixa está avaliada em cerca de 400 dólares. Graphics. Oh, yeah. Kidding me! What the fuck is that? Real? Oh my god! not Lucius Ray é muito mais prazeroso Aí no caso, uma Carambit Gama Doppler No caso, essa, uma Phase 4 Aparentemente, Factory New avaliada em 660 dólares Nunca... não me gusta ter muchos ítems ao mesmo tempo aparte vou chegar a 200 mil, 300 mil m m 9 Doppler Phase 2, Pink Galaxy, Factor New avaliado em 430 dólares. E isso não é fácil. Pretty ass. <laughs> Nothing good Imagine if it's like a talent knife marble fade, Imagine. What? What the fuck? What the fuck? I just oh fucking shit. Oh my god. What Did you hear shit? what I just said? <laughs> No fucking way, dude! A fucking Sapphire? Precisa falar nada, né, rapaziada. Bowie, Safira, 0.007, avaliada em cerca de 1.500 dólares. Fenomenal, fenomenal. <risos> dude, a Sapphire, bro! Dude, it's Sapphire. Dude, no fucking way, dude. It's a fucking Sapphire, dude. Yo! I'm a the dude. Der ist Lieder. Oh, Track. Nun, jedes Mal, wenn ich eine Kiste öffne, kriege ich eine neue dazu. Was ist das für ein Rotziger? Ich kann doch gleich. Und schon wieder eine bekommen. Aber Bruder, hoffentlich kriege ich niemals diese Farmer aus. Über die AK. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Nee. Oh my god. Das gibt's nicht. Heilsmuldige. Chop. Miłkośiu. Dawaj rękawice. Ja co rękawice mówię ci na 100%. Ta! Kurwa! Mówiłem, mówiłem kurwa. Mówiłem. Co jest to? Co jest? Co jest? Co jest? Co jest? Ile to kości? I hope you're a bit a Oh, next by, No way. boy. Sit No way! Tu fais jamais les grosses games quand je suis là. Couteau Couteau Couteau Couteau Oh, pas ganhar uma Urso Safira compartilhando tá no Discord, mano, é demais, é demais, enfim. Factory New, uma faca aí avaliada de 3.500 a 4.500 dólares, depende do float, mas sensacional, cara, sensacional. Tio Tô Oh my god, I got a knife. No, I'm not even kidding. What if my knife fade? What if my knife fade? Pra finalizar uma butterfly fade com uma porcentagem de fade boa, deve ter ali de 95 a 97% de fade, avaliado em cerca de 1600 dólares. Não, não, não. Oh, I'm not... like... oh my god. Oh my god. não, oh, oh, oh my god. No god. way. No way. No way. No, no, é isso, rapaziada, de tudo que eu vi, com certeza, mano. A Urso e a Safira foi o melhor drop, foi o melhor drop. Só lembrando, rapaziada, aqui no canal Cachorro337, todos os dias, dois vídeos novos. Se você curte um conteúdo de qualidade relacionado a CSGO, esse é o canal perfeito pra você, se inscreva, ative o sininho, passe aqui todos os dias, às 14h e 19 horas para não perder nenhum vídeo. É isso aí, mano. Eu e ficando por aqui. então, próximo vídeo no canal Cachorro337. Falou. <música> Awesome. That I'm in. still young, but I move like